Ele e sua equipe de corrida poderiam reivindicar praticamente qualquer grande recorde da Fórmula 1 e provavelmente a cor vermelha também. Seu nome é uma das maiores marcas do planeta. A cada ano, as Ferraris ficam ainda mais rápidas, mais high-techs e ainda mais caras. E muita gente venderia a própria mãe para ser dono de uma. Tipo, eu venderia. Foi mal, mãe. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo aqui da nossa série do Forza Horizon 3. Esse aqui é o oitavo episódio. Eu recebi uma mensagem dizendo que eu ganhei essa Ferrari aqui. Então eu vou aproveitar que esse carro é gratuito, né? E deve ser muito caro. E eu vou ver se tem outros carros de DLC pra gente testar pra mim não gastar dinheiro, né? Cara, eu coloquei todas as peças nesse carro aqui, ele tá classe s 2997 mano, não consegui colocar ele 998, velho. Tem alguns eventos novos aqui pra gente fazer, tem dois aqui, vamos começar nesse evento aqui. Aquele ícone ali é um ícone de corrida, né, nosso carro tá agressivo, viu, muito, muito top. Vamos ver como é que esse carro se comporta nas corridas. Nossa, o boot ali, meu Deus, hein? Oh. Beleza, vamos lá, vamos lá Olha a Porsche ali na frente, ó Aquela ali é de DLC, eu acho que é a modelo de DLC Ela tá com a pintura de corrida, velho Tá com a pintura do, da modelo de corrida, que é do Forza Motorsport Esse carro aí eu não consegui pegar ele, eu achei que eu tinha direito a essa DLC Tá dizendo lá que ela é de graça, só que eu não consigo baixar Esse cara que parou o carro na curva aí a Galera tá chegando a milhão, olha a tanto que a Porsche é boa, cara e ela é bem na próxima, o lançamento dela é bem próximo, né, do Horizon 3. Então esse carro aí quem tinha essa DLC deu sorte demais. E cara, o, o Zoy Gamer ontem ele tava conversando comigo no Instagram, velho, um tempão, ele tá tentando jogar o Horizon 3 e o PC dele toda vez que ele abre o Horizon 3 o, pre, o PC dele cracha. E ele não, não tá conseguindo, mano. Se você já teve algum problema a respeito, deixe aí nos comentários. Ele, o PC dele é top, sabe? Mas tem alguma configuração no PC dele que ele não conseguiu. Ele disse que desistiu do, do Horizon 3. Tomara que ele consiga resolver esse problema. E ele foi pro. Vai fazer live do Horizon 4. Ele quer fazer é, lives do Horizon 3 para os membros do canal dele. Não tá dando certo. Nossa, o carro é muito bom de reta, mas ele é bem arisco. Se você já teve problema parecido do jogo ficar crashando o tempo inteiro, deixa aí nos comentários que às vezes o pessoal que é lá do canal dele, que acompanha a gente aqui também, comenta aí e passa para ele o feedback para ver o que que, que, que tá acontecendo. Porque o PC dele é top, mano, é tudo de última geração, mas ele não consegue com nenhuma configuração rodar o jogo. Beleza, eu vou aproveitar que eu tô parado aqui, ninguém me matou. Deixa eu, eu quero trocar de carro. Eu quero pegar outra Ferrari que eu esqueci de pegar no último episódio. Cara, eu queria muito pegar essa Ferra aqui 458. O pessoal fala que no Horizon 3 é um carrinho muito bom. Tem um body kit aqui que é inédito, né? Eu não sei se tem no Horizon 4. No 5 eu tenho certeza que não tem. Eu acho que no 4 também não tem. Cara, eu coloquei esse kit da Liberty aqui. Coloquei super compressor. Ela tá WD para melhorar a estabilidade. Tá com aerofólio da Liberty. Pneu esportivo, largura de pneu traseiro no máximo. Estilo de ar, eu coloquei esse modelo aqui. Eu deixei o tamanho no máximo também. Coloquei toda a parte de conjunto de transmissão. Coloquei molas e amortecedores de corrida, barras estabilizadoras na frente e atrás de corrida, redução de peso esportivo. Aqui na parte do motor coloquei entrada de corrida e escapamento esportivo. Dá até para colocar um volante de motor de rua. Olha a máquina aí louca, ficou da hora, hein? Vamos ver que tem mais um evento aqui, ó. Esse aqui é novo, cadê? Ah, esse aqui é novo, tá com ícone de novo. A gente passou lá pra fazer o outro evento, né? Vamos lá fazer isso aí. Eu acho que os próximos é ter que ser campeonato. Mano, que trânsito é esse, cara? Olha a Lambo. Essa Lambo aí tem body kit também? Acho que não. Eu não sei se eu tenho dinheiro pra comprar mais carro, não, hein? Porque esse carrinho aqui foi caro. Eu achei engraçado e pensei que esse carro aqui era raro. Aí eu fui direto num leilão ver se tinha lá. Aí não tinha nenhum. Porque às vezes no leilão é mais barato que na loja, né? Com certeza. Só que lá não tinha nenhum. Eu tive que pegar esse carro aqui na loja. É uma, é uma Lotus GT1 ali? Ah, não, é um Carreira. Achei que era uma Lotus GT1, vai Por causa do design aqui. Tem uns design massa. Mano, os boot aqui, pelo amor de Deus, hein. Que agressividade é essa, velho Pô, esse jogo aqui eu vou falar para você. Olha, a, a, essa aqui é uma MC12 MC Corsa, né, que tá aqui na frente. Esse carro aí, esse carro deve ser muito bom aqui nas corridas online, hein? Mano, eu acho que eu acho que eu tenho direito, pelo menos desse Porsche que tá na frente aí. Eu acho que é um, um, um Turbo S. Eu vou ver se, se ele tá disponível lá pra gente brincar com ele também, velho. Hoje, é, hoje eu tô querendo mandar com os esportivos. Aqui a gente não tem aquela quantidade de, de carros Hot Hats que a gente tem no, tem no Horizon 2, né? Horizon também tem uma quantidade bacana de Hot Hat e aqui. A gente não tem a Vox, tem aquela a A45, né, da Mercedes, mas para mim se não tiver um Golfão aí, né, não tem nem graça brincar com os Hot Não tem o Lancia, o Lancia Delta do Horizon 1. Aquela expansão da que vai chegar pra gente, a nova expansão. Eu até comentei lá no Twitter do Forza. Eles me seguem, o Twitter oficial do Forza. Só que, mano, tem hora que a gente fica indignado, né, velho? Eu, eu falei lá que os carros que eles colocaram na, nessa expansão... Eu, eu sinceramente, não gostei. Se você gostou, deixe nos comentários. Eu falei que os carros são inúteis, mas, na verdade, são mesmo. Esses carros... Eles não vão ser competitivos no modo online porque a maioria é caminhonete, aqueles carrinhos que parecem aqueles bugzinhos de andar na praia. Não, não vão ser competitivos, mano. É só você olhar os top carros de rally e comparar com esses carros aí. É complicado. Talvez uma outra caminhonete ali vai ser boa para correr naquelas corridas de cross-country, né? Mas eu acho que aquela Mercedes aquela é X Class, né? Eu acho. Ela aquele carro ali. Tem a os Dodge também aqueles carros lá. Eu acho que esses modelos não vai nem, não vai ter chance. E eles não vão ser nem melhor do que um aquele Shelby Shelby Cobra Coupé, eu acho que é assim que fala. Na classe A corrida de rally não vai ser bom nunca, vai. Ou seja, esses carros da da DLC nova aí sinceramente para mim são todos inúteis Beleza, vamos ali pegar um, um Porsche, vamos ver se eu tenho direito a um Porsche, quase que eu bato o carro, eu não vou aprender nunca a andar nessa essa mão inglesa que é estranha demais aí. Olha, esse poste aqui já vem a WD, ele não tem opção de troca de motor Composto de pneu de rua, largura de pneu traseiro no máximo Estilo de aro tá original, mas eu deixei o tamanho máximo, tá? Transmissão, coloquei tudo que tem direito Tá com suspensão de corrida, barras estabilizadoras de corrida Redução de peso de corrida Deu para colocar um escapamento de corrida Válvulas esportivas, pistões de corrida Volante de motor de rua Olha o brabo aí. Eu ia botar um brancão nele, mas eu vou deixar essa cor aqui por enquanto. A gente tem uma corrida aqui, ó, de circuito. Vamos fazer ela. Nossa, que acidente que rolou ali agora, hein? O Butch matou o cara ali, velho. Meu Deus! Esse Porsche aqui, eu vi que ele não dá para fazer muita coisa, mano. Eu até coloquei ele num nível de aderência um pouco baixa, né? Eu não vi ainda como é que é a questão de nível de aderência aqui no Forza Horizon 3, o, o, o aceleração GS lateral ideal, né? De cada classe. Mas eu percebi que esse Porsche aqui ele tá um, um pouquinho arisco, ele, mas mesmo assim, ele ainda é um carro. Bacana de guiar, só que na saída de curva tem que maneirar o acelerador, senão o carro sai de traseira mesmo. Talvez é porque é característica do carro, talvez se eu colocar o, o, o diferencial aqui, o equilíbrio, né? Se eu jogar o equilíbrio aqui na casa de uns 65%, talvez ele fica mais na mão de segurar, tá? Eu vendo que os boots também, os bots, eles estão maneirando também na aceleração. Eu acho que tá difícil para eles também, não só para mim. Então vou aproveitar essa oportunidade, vou ultrapassar a galera. Olha o R8 i esse, essa, essa geração do R8 i para mim é a mais bonita, cara. Eu prefiro esse modelo que tem é, as curvas mais arredondadas do que o modelo atual, também é muito bonitão, né? Ficou bem mais agressivo. Mas eu gosto muito desse modelo bolinha aí também. E cara, tem um, um inscrito do canal... Bora, Huracan. Tem um inscrito do canal que ele tinha comentado pra mim que ele rodou... Ele pegou o CD do Forza Horizon 2 emprestado com um amigo. Ele jogou no Xbox One OniFat. Depois ele devolveu... E ele simplesmente consegue jogar o jogo sem né, sem colocar o CD. Eu, se eu não me engano, foi dois seguidores do canal que comentou que fez isso e deu certo. É, eu recomendo você aí ver se alguém pode te emprestar. É, se você joga no Xbox One e não tem o Horizon 2 ou 3, é, pede emprestado. Se tivesse como alugar, seria mais interessante, né mas hoje não tem mas essa opção, pelo menos aqui em Goiânia, né? Eu acho que algumas lojas tem como. Se você se cadastrar e pegar emprestado. Aqui em Goiânia, pelo menos um tempo atrás tinha, não sei hoje. Aí você roda o jogo aí, deixa instalado, zera ele depois desinstala. Você viu ali que o carro, naquela curvinha, baixa velocidade, ele deu uma encostada ali na parede, o nível de aderência dele... Não tá legal, mas eu não vou colocar aerofólio do Forza nesse carro aqui. Eu acho que os desenvolvedores já fazem um jogo já programado para você colocar uma era aqui pra ficar melhor. Mas eu não vou mexer no design externo desse carro aqui não. Deixa eu ver, a gente tem... Ah, esse campeonato aqui tá mais próximo, esse aqui, ó. Bora lá fazer. Eu vi que aqui era um, um campeonato, mano. Achei que era corrida normal. Mas na hora que eu entrei no evento, é um campeonato. E olha essa neblina, hein? Até nesse lugar aqui tem neblina, maluco. Esse mapa aqui é muito top, né, cara? Por que que no, nos Fursas atuais a gente não tem a cidadezinha, né? Eu acho que eles não colocam a cidade porque às vezes ia ficar muito pesado. Porque olha o, o, a quantidade de, de elementos, né? E lá tem no Horizon 5 tem Ray Tracing, tem aqueles reflexos lá. Eu acho que talvez ia ficar pesado. Quase que eu bato no cara ali. Eu acho, né? Eu não manjo muito disso, não. Deixa nos comentários o que, que você acha. Vamos lá de Huracan Cara, a Huracan aqui, ela tem body kit, velho Agora eu tô na dúvida, hein Essa aqui é uma edição Forza que eu ganhei Eu acho que eu já, eu fui no começo do jogo que eu já tinha testado esse carro aqui Ele já tá com a configuração Eu vou, vou ver se eu pego agora um carro de, de DLC depois Mas tem que ver que categoria é essa aqui, né e ver se tem algum carro de DLC lá para pegar para a gente fazer a próxima corrida desse campeonato aqui Vamos ver se a gente consegue passar essa galera aqui Porque tá, tá complicado, hein? Aqui tem a Ferrari 488, né? Tem a 458 Speciale também, que é um carro muito bonito Essa aqui é outra corridinha de três voltas, né? Corrida de circuito umas corridinhas de cross para fazer também, eu vou ver se eu faço depois é, algum carro modelo de cross, né, mas eu gosto mais de andar com esses carros esportivos bem que a expansão do, do Horizon 5 de Rally, deveria ter uma aquela Huracan lançou uma Huracan, que eu não sei o nome dela, deixa nos comentários se você sabe, uma Huracan que é modelo de Rally e um Porsche de Rally também muito top dele. Eu achei que ia ter, cara, sei lá, um Toyota Ares tal, mas os caras vacilam demais, velho. Eu não sei, eu não entendo, mano. acho que ou é questão de economizar a grana, né? Eu acho que eles devem, que eles estão economizando a grana, ou é porque eles não conseguem ter direitos a outros carros. Não entendo. ia ser muito da hora se a expansão tivesse um monte de carro hot hatch, aí a gente transformava eles nos ícones do, do rally, né, com as novas peças que eles disseram que vão ter peças inéditas mas eu tô achando que essas peças inéditas aí vão ser só aqueles para-choque, aquelas gaiolas que colocam no carro que sinceramente não tem utilidade nenhuma, né, velho? Você desse circuito aqui ele é bem travadinho. Deixa eu entrar aqui pra mim pegar outro carro aqui. Deixa eu ver se tem algum carro de DLC dessa categoria aqui. Se não tiver, a gente vai com o mesmo. <risos> Mano, esse aqui é um modelo de DLC que eu consegui pegar aqui. Nunca andei com esse carro aqui no Forza Horizon 3. Vamos testar ele agora. Ela vem com transmissão AWD, motor original, coloquei pneu de corrida, estilo de ar original com tamanho no máximo, a transmissão eu coloquei esportivo, o resto eu coloquei tudo de corrida, suspensão de corrida, barras estabilizadoras de corrida, redução de peso também de corrida, sistema de combustível de corrida, ignição de corrida, escapamento também de corrida. Válvulas de corrida Bloco do motor de corrida Pistões também Turbo único no máximo Deu pra colocar um volante de rua Beleza, a gente tem uma corrida Ah, aqui, ó ah, não, Ué, Essa corrida aqui é nova, ó Mas vamos fazer essa aqui Não é nova, não Aquele iconinho ali a gente começou lá, né? Vamos lá, vamos ver essa BM aqui Carro de DLC Esse aqui eu não tinha jogado com ele no Horizon 3, hein? Vamos ver como é que esse carro se comporta na corrida. É um modelo classe A, então eu tive que modificar algumas peças para ele se encaixar na classe S1. Vamos ver se, vai, se é um carro interessante na classe S1, né? principalmente a questão da aderência dele. Pelo menos é um carro leve, tá com 200 kg. Porsche ali, que a pintura dele é muito louca, velho. Eu acabei de ver oh, esse Lexus. Espera aí, Lexus, meteu um break test aqui pra. Aquele Porsche ali, ó, ele mudou de cor, velho. Deixa eu ver se eu consigo acompanhá-lo. Deixa eu. Ó. Oh, esse Porsche, ó. Tá vendo? Interessante. É um. Será que é um efeito que o cara... Isso é um efeito de, de, de pintura que o cara fez. Eu nunca vi isso, não. Se você já viu isso aí, ficou interessante demais. Que pintura engraçada, cara. Eu, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo um, um efeito daquele ali no carro. O cara usou tipo um degradê, né? Para dependendo da posição que você fica, você enxerga o carro de uma cor diferente. Interessante isso aí. Sai, Lexus! Esse Lexus aqui tá me fechando. Né? Cara, e um jogo que eu tô curtindo, mano. Jogando todo dia. Depois eu quero trazer uma configuração de vídeo de controle que eu tô usando. É o Aceto Costa Competizione. Essa semana a gente teve várias promoções aí da Steam. Segura! A gente teve várias promoções da Steam. E o pessoal da, da live lá, o pessoal deu uma força pra mim lá. É, o Vini, né? A gente boa pra caramba. Me deu a, a, as DLCs do Aceto Costa. Eu já tinha o um jogo. E eu ganhei também. Ele também me deu o Need for Speed One Bound, né? Que sai uma atualização aí com um monte de correção de erro, cara. Velho, se você ver a quantidade de correção de erro que veio no Need for Speed One Bound, dá para você ficar uns 10 minutos ou mais só lendo a quantidade de correção de erro. Uma quantidade absurda. Manter uns bumps aqui nessa pista, né? Essa pista aqui tem uns bumps, então tem que tomar cuidado, senão eu vou acabar... É bem naquela curva ali, eu já vi no minimapa ali. Eu já vou ficar esperto na hora que chegar próximo do bump aqui, já adiantar a frenagem. Ó, a Lambo ali adiantou também. Agora nós dá aquele mergulho, né? Quase que eu perco o check ali. a ah, Lambo, não precisava frear aí precisava frear e Lambo tá bonito hein, esse esse design aí ficou legal fica aí olhando pro design e não olha para frente não, pois é mano na Steam tá, tá tendo umas promoção louca aí tá, acerto costa normal, 16 reais, com todas as DLCs postei em você desde o início. Isso é, se uma funcionária do Horizon tivesse permissão de apostar... Ah, deixa pra lá. Cara, falta um pintelho pra gente concluir esse campeonato aqui, né? É, pra gente subir de nível, né? O festival aqui que ainda tá humilde. Tem umas casinhas de kender ovo. Olha, aquele ali é o Subaru Legacy. Cara, agora eu quero testar ela, hein? E esse detalhe dourado aí, eu não sei se ficou legal. Deixei nos comentários. Vamos equipar esse carro aqui. Cara, ela tá com kit da Liberty, A, WD. Esse carro aqui é um dos poucos que eu gosto de colocar o aerofólio do fuso Eu acho que fica muito legal nesse carro. Tá com pneu de corrida, largura de pneu traseiro no máximo. Coloquei esse estilo de aro com o tamanho no máximo. No conjunto de transmissão eu coloquei tudo de corrida. Suspensão de corrida, barras estabilizadoras de corrida. Redução de peso eu coloquei de corrida também. Tá com admissão de rua, sistema de combustível no máximo, escapamento no máximo e volante de motor de rua. Ok, mano. Vamos ver aqui. A gente precisa subir um pouquinho o nível ali. Dá pra ver ali a expansão do festival. Tem um evento aqui que não é de campeonato. Eu Acho que se a gente fizer aqui apenas um evento, já consegue subir o nível, hein? Esse carro aqui, velho. Que... Top, essa BMW, vou falar em BMW lá, na, lá no Aceto Corsa Competizione. Para mim é, é um dos melhores carros que tem para você andar, principalmente que é iniciante. Cara, eu sou e eu sou do contra, tá? Lá no Aceto, depois eu vou trazer a, a configuração que eu utilizo. Eu jogo na câmera externa, velho. E tipo assim, lá no começo dos eventos do Aceto Corsa Competizione, eu ficava em, em décimo décimo primeiro, tal, de boa ontem, e já tem uma semana já, eu já tô conseguindo ficar em terceiro, já tô conseguindo ficar em segundo ontem eu fiquei em segundo duas vezes, e olha que eu nem tô treinando, se eu tirar um tempo pra treinar, e dá pra virar volta legal jogando no controle tá, tem uns carinha da gringa aí que anda demais no controle, velho, vira tempo de jogador profissional e aquele negócio, né se você conseguir virar um tempinho mediano no, no treinamento. Lá tem modo fantasma. Tem, tem um modo de treinamento lá muito bom. Você consegue ganhar corrida no modo online. Hein? Consegue ganhar. Estou vendo a hora de eu ganhar as corridas aí. É só eu treinar. Lá no, no controle eu consigo jogar muito bem na corrida de Lubur Green em Spa. Agora, a Monza, eu não tô andando bem ainda em Monza, tá? Tem algum segredo em Monza que eu não peguei a mãe ainda. Eu não consigo baixar de, de 50. Eu viro 1 um minuto e 50. E lá a galera vira na casa de 47. Pro Play vira 47. Mas se você entrar no modo online mesmo, a galera tá virando na casa de 49. Se você virar 49 constante ali, você já, já consegue ganhar a corrida, né? Mas só que tem... A hora que entra aqueles gringos lá de volantão, trouxe master e tal, os caras é 48, 47, os caras voam, velho. Mas mesmo assim, cara, o importante é se divertir, né? Eu achei até que o pessoal ia ficar enchendo meu saco se eu jogasse de, de volante, de controle, né? Mas até que o pessoal aceita de boa e tá curtindo a live, que é corrida de rally mesmo, cara. Eu achei que ia ter pelo menos um asfalto aqui, mas parece que é full corrida de rally, hein? Que loucura. Ah, não. Tem um asfalto aqui, velho. Tem um asfalto aqui pra gente. Já gostei da pista, tá? Quando tem esse monte de curva, eu já gosto da pista. sei Porque eu passei aqui, lembrou Horizon 2 Será que já vai dar para expandir o festival Depois desse evento? Ou um Jaguar aqui do lado Esse Jaguar aí é muito doido Tem um Volvo aqui na nossa frente Tem um modelo de corrida desse Volvo No motor esporte, carro demais Ixi, a Aqua planou ali, velho A Aqua planou Segurou Esse aqui é um Lexus, né? Esse Lexus aí a gente ganhou no evento sazonal do Forza Horizon 4, que a gente tá fazendo agora. O pessoal tá gostando, tá dando um feedback bacana no, nos eventos sazonais do Horizon 4. Se eu soubesse que a galera ia gostar tanto, eu não tinha parado nunca de fazer os eventos sazonais lá. Nossa, eu olhei essa BMW de longe aqui eu lembrei de um Bora, velho. Nada a ver, hein? lá, mano, hoje eu tava vendo um vídeo de um gringo ele falando que o Horizon 5 tá com um probleminha lá no modo rivais que quanto melhor é o seu PC, né? Por exemplo, se você tem aí uma 3070 e um processador 1 i7, por exemplo, é você isso é só no modo rivais, né? Você consegue ter melhores tempos no modo rivais comparado com quem tem um hardware é, mais fraco. Mano, O oh Horizon 5, velho, viu? Tem um gringo aí que ele tá fuçando o jogo e tá é, jogando o, o negócio lá no ventilador, sabe? O Horizon 4 eu já sabia, né? O pessoal falava que... O Horizon 4 tinha uma diferençazinha ali de, de FPS e, tipo assim, é, a galera falava que eu tava chorando, né? E depois que esse, esse gringo fez alguns testes, o pessoal viu que eu tava certo, eu nem precisei fazer teste nenhum. A olho nu você já percebia que um cara que joga a 60 frames ou mais tem vantagem em relação a quem joga a 30 FPS, né, velho? Nossa, e eu precisava fazer um malabarismo um para o cara entender isso, mas mesmo assim a galera não aceitava. Deixa eu ver, já que a gente tá aqui Tem uma, eu acho que isso aqui Eu não sei se é exibição Não, tem uma corrida aqui, deixa eu ver Ah, isso aqui é no asfalto, ó Aquela corrida ali é no asfalto Vamos fazer aquela corrida ali Eu nem olhei o tempo Eita Cuidado aí com os boots aqui Os cara é maluco Olha o cara, o cara que tava correndo com nós Top Vamos lá naquele evento ali A BM aqui eu coloquei ela full aero, mas é. A BM era um pouco arisca, né? Esse carro aqui ia ficar bom, sabe por quê? Com o motor V8. Só que a nossa série a gente quer manter o motor original do carro, mas o motorzinho V8 nesse carro aqui o bichão ia estralado, ia ficar muito bom. alguma coisa errada, mano. Eu peguei a BM errada, mas essa aqui também é... Essa aqui é top. Ela tem um barulhinho de anti-lag, essa, essa BM aqui, só que é bem sutil. Acho que o Forza tem que melhorar o as estraladas do carro, né? Acho que a única coisa boa mesmo que vai vir nessa expansão aí, que é, é o mapa, pra mim é o mapa, né? A expansão de Rally. Opa! É o mapa... E o o, o sistema de lag também tem o que? A o controle de largada, né? Também tem o controle de largada. Então são as únicas coisas, porque os carros eu não gostei. Eu gosto muito de rally. Vai vir com uma pegada que vai dar aula pro Dust Rally, né? Para mim vai ser tipo um um Dust Rally 3, só que nós vamos ter que fazer os carros, né? Porque pelo amor de Deus, é né? Por que que não trouxe um ponto, né, do que era do Dust Rally 3 Nossa, maneira era top Eu tenho um Dust Rally 3, velho Às vezes a gente pode até fazer uma série Só que ele não tem modo história, né É um jogo mais... É, a Codemaster, ela nunca foi muito boa, né Em fazer modo história para Rally Tanto é que o, o Dust Rally 5, né O último aí que saiu Ele não, não tem modo história, né Você só entra lá e vai fazer as corridas eu achei uma preguiça aquele jogo, velho. E eles não entendem, né, velho? Que aquelas caminhonetes lá eu não acho elas tão popular, não, mano. Eu acho que se eles inventassem, por exemplo, um jogo de rali que desse para pegar um carro desse aqui, a gente customizava ele para ficar um carro louco para andar em rali, uma Lamborghini, alguma coisa do tipo. Porque, querendo ou não, a gente gosta desses modelos mais esportivos, né? Nossa, o estressamento de simulação ali fez eu perder total o controle do carro. Eu acho que eu vou ter que fazer outra corrida depois dessa aqui ainda, porque precisa de mais pontos para expandir o festival. Moço, o carrinho tá arisque, E essa cor aqui tá bonita. E ele tá querendo dar uma, uma brilhada por causa do reflexo do sol, mas... Dá pra gente ver que a diferença aqui do reflexo que tá tendo no carro comparado com o FUZA Horizon 5 é bem diferente, né, cara? vantagem magistral e minha personalidade eletrizante nos trouxeram tantos fãs novos que vamos precisar expandir o festival de novo. Vamos lá com a nossa BM, essa BMW aqui é linda, cara. Esse carro aqui é maravilhoso. Eu eu tô começando a me acostumar com a nova, tá? Aquela quadradona lá, tô começando a me acostumar com ela. Eu não sei porque que ele pediu para mim entrar na outra rua ali. Sendo que dá para ir por aqui de boa. Não, escuta o som desse carro, velho. Nossa, top demais, aí. Se sentindo... Top demais e ele é um carro que é bem grudadinho e tá? tal. Parece que tá flutuando. É interessante que a gente percebe a diferença de qualquer carro que a gente pega aqui, a gente percebe a diferença de desempenho. É, é muito top. Vou bater. Achei que dava pra quebrar isso aqui. Mas, infelizmente, não deu. Eu acho muito bonita essa BM aqui. A nova eu gostei também, tá? Eu vi que ela recebeu muitas críticas, mas eu acredito que algum dia o pessoal vai se acostumar com o design da nova. Depois eu vou até pintar esse carro aqui de Laranja para ficar parecida com, com a nova, Eu achei muito legal. Eu acho que aquele carro vai chegar no novo Motor Motorsport com certeza. de falar no telefone com o cara da pirotecnia. Ele disse, na opinião dele, nossos planos para três palcos era um tanto excessivos. Eu não tive coragem de contar para ele sobre o quarto palco. Então é isso, meu querido. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você acompanhar essa série. Dá uma espiada aí na série do Fuso Horizon 1, Horizon 2. E depois a gente vai para o Fuso Horizon 4 também, beleza? Até o próximo vídeo. Parece que esse lugar todo é um parque de diversão. O que você está esperando?